Olá, eu sou o André Amado e hoje vou ajudá-lo a substituir uma torneira de casa de banho. Para este momento eu faço, vamos precisar das marcas da casa, que são a nossa torneira. Na embalagem, temos logo a indicação das ferramentas que vamos precisar. Então, temos a chave inglesa e temos uma chave Phillips. Dentro aqui da nossa embalagem... Vamos encontrar então aqui estas bichas. Aqui a diferença, o porquê de uma estar com as riscas vermelhas e outra não ter as riscas. Esta para água fria. E esta para água quente. Temos sempre o manual de instruções. A nossa torneira. As umas peças de encaixe. E uma peça que vai ajudar a instalar a torneira, bem sempre na embalagem. Antes de iniciar este processo, temos que desligar a água, ou seja, jogar sempre pela segurança, por isso vamos desligar já a água, já está tudo desligado. Vamos iniciar agora a substituição da torneira. Lá em casa, muitas vezes, a torneira está um bocadinho bamba, um bocadinho assim a abanar. Às vezes é só o aperto que existe por baixo. Precisamos, às vezes, só de apertar um bocadinho melhor, fica logo mais segura. Outras vezes pode ser só a alteração das bichas. Vamos então retirar esta torneira, já retiramos aqui a torneira e vamos passar à substituição. Em primeiro lugar, vamos colocar estas bichas. Água quente. Na zona da água quente. Ou seja, vai ser este buraco aqui, o mais à direita. Seguro. E agora o da água fria. O mesmo processo. Já estão seguras. De seguida vamos abrir então aqui a embalagem uma pecinha, para encaixar a torneira, e uma borracha para encaixar aqui nesta peça. Estes vão ficar por baixo. Para apertar, fazer o encaixe, e esta é o que vai encaixar aqui nesta peça, para deixar a torneira estável. Encaixamos aqui as bichas e agora por baixo vamos encaixar esta peça branca e vamos apertar com o ferrinho. Agora, vamos utilizar a nossa peça para fazer o aperto à torneira. Agora, já temos a nossa torneira montada. Já está fixa, já está tudo ligado. A parte de ligação das bichas não, não vamos fazer. Esta torneira é uma torneira marca da casa, uma torneira que tem uma abertura de água fria em frente, ou seja, Desta forma vamos poupar água e até alguma energia, porque vamos utilizar água fria. Não temos tendência às vezes a escolher o lado esquerdo ou direito, por isso aqui poupamos cerca de 65% de, de água. Temos depois para a esquerda, a água quente. É uma torneira também, que tem depois aqui uma parte de filtro, um filtro de limpeza acaba também por fazer com que a água saia mais limpa. Se este filtro estiver muito apertado, também tem a nossa chave inglesa para encaixar e desapertar. Como viu, é muito simples. Agora é só ligar a água e pôr a funcionar. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Até já.